E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com o Raikou The Robot. Metroidvania é sensacional para PC e Switch, a gente vai jogar um pouquinho. É, esse jogo foi financiado aí pelo canal Destino Inexorável, daquele site de streaming roxinho. Ele faz gameplays e também reacts, o cara fica streamando por muitas horas, quase todos os dias. Um bom canal, deveria crescer pra caramba, mas vamos lá. Vamos. Tá em português, mas está mais ou menos em português. Duzentos anos antes, bem, tá cidadezinhas. Tá, caiu a bomba aí. E... Aparentemente a civilização se mudou para o subsolo, vai mostrando os inimigos do jogo. Raikou! Acorde! Veja o Raikou penduradinho. aí o Raikou. Ele é super bonitinho. Ele tem um baita de um espadão. Ele também desliza. O primeiro inimigo que a gente encontra é tipo um pneu. Abandonado, rejeitos... Vamos explorando. O primeiro save... Ele lembra muito... É um Metroidvania, mas ele lembra muito Super Metroid, muito. Tem umas áreas secretas, você bater nas paredes. Dá para explorar bem. Ele também tem uma válvula ali. Você usa o seu.. os seus recursos ele. ele gasta, né? O ataque não, ainda bem, porque senão seria igual feudal se alloy e aí seria horrível. Quando você desliza ele, ele gasta. Vamos primeiro desacerto. A trilha sonora consiste. chave inglesa ajustada, aperte T para se curar. Legal. Conforme você derrota os inimigos, cai umas peças. Aí você acumula as peças e pode. arrumar. Legal. Essas peças também servem de. De moeda, mais pra frente. Você pode comprar upgrades. Não são upgrades de força nem nada, mas tem algumas habilidades aí. Não sei se a gente vai conseguir pegar alguma hoje. A sonora é interessante para você subiu aí de fundo. Ó. O acerto é grande Vamos entrar aqui E você não parece possuído Como as outras máquinas por aí Mas você é muito pequeno Tenho certeza que não vai demorar Até chegar a sua vez Olha, eu andei dando uma investigada E parece que essas geringões foram colocadas aqui de propósito Para balançar programas de máquinas Essa aqui parece destruída Mas O meu mapa ainda está bloqueado Isso Significa que deve haver outro aqui em algum lugar Tá Então ele já mostrou aí Tem que encontrar aquele trem para abrir o mapa, aqui tem um bagulho que parece uma chave. Algo que vocês vão notar jogando Raiko é que o mapa é imenso. É imenso o mapa. Isso aí foi uma surpresa muito agradável. Porque eu gosto de jogo longo, não gosto de jogo que em uma hora se resolve. Por mais que seja é e tal. Eu gosto de jogos que vai demorar para você concluir Só então, que assim, apesar do mapa ser grande, você pega uns, uns recursos Você navega por ele tão rápido, tão rápido E fica pequeno o mapa oh, A espadinha dele é o porte direcionado consegue usar ele para também se se arremessar no ar olha esse aqui tava tá fácil de ver né deixa o bicho está o bicho com mais dificuldade que a gente para aqui é. dá carregada a gente já juntou duzentos e trinta bagulhinho engrenagens chave enferrujada opa eu acho que é para cá Ó, faz agora os truques que eu abri o um mapa rapidinho, a gente só tem esse pedaço e tem todos esses travados. Dá uma olhada no tamanho disso, dá uma olhada. É Olha isso. Tudo que tá com cadeadinha é a área a é ser explorada. Dá uma olhada aqui para baixo. Tamanho disso. É muito imenso. Os inimigos aqui na, minha primeira, na primeira área são meio bobões, mas... Foi pro lado errado Fazer um corte 30 minutos de jogo Usar a chave enferrujada? Sim! Aí, que beleza! Uma nova área O que é isso aqui? Seu então, no nome é Pinion. estava na área verificando uma oportunidade de investimento. Qual o seu nome? Não é muito falar. Eu gosto de um reservado. É difícil encontrar peças de reposição, camarada. Se você não tiver cuidado, pode acabar gastando todas elas em reparo. Se eu estiver com dificuldades para poupar, sugiro que você chame uma estrelinha para guardar alguma de suas partes extras. Aqui. Use isso na estação de depósito para chamar uma estrelinha. Aqui, ó. Pode guardar. Porque quando você é derrotado, quando você é derrotado neste jogo, o que acontece? Cai as engrenagens que você juntou com tanto carinho. Então é bom, é muito bom esse recurso. A princípio eu achei que ele era tipo uma. aquela menina do Allonight que te rouba. Mas não é. <risos> Pode tranquilizar que é para o seu bem apenas. Não é difícil fazer Fortuna. Eu não achei difícil fazer Fortuna. Aqui tem mais um... Uns... Olha, eu não precisa também é, se reparar quando tem save. O save... preserva suas coisas. Que restaura eu falei preserva suas coisas que não faz o menor sentido restaura seu HP não você ficar aqui do lado do bicho não, nada acontece Vou mostrar para vocês aqui uma área legal ó olha pega fogo, ó. só de você entrar nela você vai tomando dano você perde toda a sua, sei lá, vapor. Vai tomando dano. Só que eu ainda não achei o mapa. Aqui também ó, muito escuro. São recursos que são necessários explorar para encontrar. Poder andar em todas, todas essas novas áreas É um joguinho bem pensado Queria agradecer mais uma vez ao destino inexorável e pelo financiamento Olha lá. Primeiro chefe do jogo, a gente está com a HP cheio, então vamos lá Ele não te ataca <risos> Ele não te ataca, mas você também não consegue passar A primeira coisa que tem que fazer é poupar o dash Bater nele, tá, somando, representando Ele só sai depois que a última bolinha cai. Bom. Segunda fase. Por que que? Ah, não pode ficar embaixo dele, olha só. Tem uma próxima fase? Não. Tá aí, bastante moedinhas. É... não foi muito difícil, mas também não foi muito fácil. Olha, ó, pegamos o primeiro recurso aí. Pom, pom, pom, pom, pom Eletromagnetismo. Grudar nas paredes. Que bom. Eu não quero estender muito mais A nossa gameplay hoje A gente vai encerrando por aqui O que é muito antes de encerrar Achar o um mapa, né? Oh, triste, não achamos nenhum mapa Ah, eu sei onde fica o mapa Vamos voltar tudo Voltar lá pra onde tudo começou Aqui... Tem área nova. O que, que temos aqui? Afiação ah, infinita. Foi, foi bom, foi bom a gente vir para esse ponto do mapa aqui que não está nem descoberto ainda, para encontrar a afiação infinita. É um dos chips que você usa. É mais forte. A gente caiu daqui, né? Sabe, eu jurava que o mapa ficava para cá a gente vê tudo não tem problema pelo menos pegamos aí o um chip para mostrar como fica olha só quanto ouro ouro né quantas pecinhas Se preocupar em pegar muito rápido, não tem essa necessidade. Viu? Então, o negócio aí. Aí, ah, achamos o mapa. Poxa, foi difícil, hein? Poxa, fica num lugar nada a ver. Você tem que quebrar. E aí, tem o mapa atualizado e dá pra ver. Legal, né? Legal pra caramba. Bom, a gente conseguiu pegar o, derrotar o chefe, pegar o chip e também é, pegar o mapa. Pegar aqui mais coisinhas. Ando rico pra caramba. Vamos procurar aqui. Ó. Já saiu bem onde eu queria. Opa bem onde eu queria, que era do passarinho aqui ó, guarda tudo, tudo, tudo. eu normalmente deixo só uns 100 por aí, só para fazer uma carga se precisar, agora, agora a gente tomou os acertos né, agora ó, salvou, recarrega, e aí na recarga a gente pode vir aqui nos chips e equipar, você tem verde, azul e vermelho, você pode colocar um em cada um, Coloca esse cara aqui que dá 10% de chance crítica a mais. Pronto. Nosso personagem já está mais forte. Tá aí. Haiku. Muito bom. Haiku também é uma... um poema japonês. Com 17 palavras. Simétrico. É para curiosidade. Quem chegou até aqui. <risos> a gente queria agradecer mais uma vez ao canal Destino Inexorável. Pelo pelo presente. É... Muito obrigado. Agradecer a todos que assistiram até aqui. Meus vídeos são longos, né? haja paciência. E fica assim. Deixa um like aí pra gente, se inscreva no canal, dá um olho nos nossos vídeos, a gente joga jogos como esse. É, Metroidvania, recomendações, jogos indie. Deixa um comentário pra gente, a gente gosta de estar respondendo, né? Se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viu amizade!